Ai, que você. <risos> meu Deus, já começa assim. Gente, eu vou mostrar aqui meu servidor do Hells, que eu paguei, né, que eu sou rico. Mentira, é um mês grátis. A gente tem um mês pra zerar. Já se passaram dez dias, então a gente só falta 20 dias. E eu vou gravar pra ficar na minha memória aí no meu canal, porque o meu canal também tá sem vídeo secundário. Ah, aquele canal podre. Ter. Então, estou aqui com a Fernanda, que é minha Hello. amiga, bom né. Bom. Ai, Vou buceta. Botando. Meu Deus! Ah, não! Eu falei, do me bate. Eu tenho que botar ali pra sentar, pera aí. Pera. Como eu... Não, eu tô dando comida, ah, diabo! Não. Ai, que ódio! Gente, para de fazer sexo! Para! Vamos, todo eu mundo subir. Tô mudando meus cachorros de posição aqui. De posição não, gente. Misericórdia. Só tem uma fêmea no meu bando. Deixa eu ver se, se o seu áudio tá bom aqui. Acho que tá, né? Não sei. Olha, tem os que não subiram. É, eu senti. Te... Ah, morreram algum? Ah, não. Oxi. Tá tudo em pé e não vem. Gente, olha o tanto de cachorro. Isso aqui vai tudo pro Nether comigo. Vai tudo morrer é, lá. Não oh, não vai Ou vai pro Ender, né? Lutar comigo. Você não vai servir pra nada, mas vai tá lá. Morrendo Ainda então, pretendo pegar mais cachorro, tá? Vem e aí, pra mãe? cá eu tô mudando meu cachorro Essa daqui é a nossa casa O cachorro não tá conseguindo subir Deixa a fé falar agora, né? Que eu falei demais Aí, é isso, ela falou ah, agora Eu falo que meu dela toda hora Que ódio! Pera aí, mulher Tá tirando uma casca aqui da minha ferida. Hum, muito gostoso. Nossa, que buracão. Vala, meu pai. Tô mudando meu, meus cachorros de lugar. Porque lá embaixo tá muito pequeno. Ainda tem mais aí. Uns um, cachorros sumiram. Vamos, meus filhos. Sobe aí. Tá gravando pra Tá gravando pra quê? Pra deixar na memória, o disse, tipo, a gente vai construir essa casa toda. Ih, o cachorro caiu, ó. lá, e chongo. Pra deixar na memória a casa que a gente fez. Nossa, tá saindo sangue, aí que a misturado. tá Hum, Ai, que cheirinho que... de ferro, um sangue. Vou hum, beber um pouquinho. Nojo, hum. Que nojo. <risos> muito bom. Esse cachorro... Cadê meus cachorros, gente? Tinha mais cachorro, mulher. Você fizeram... fez o que com o meu cachorro, mulher? Do Robin. Eu sou um burro. Esses esse três cachorro aqui é Eu do Star. Eu sou Acho que acabaram, né? Sempre aparece esse cara aqui dos laço, e ele spawna até dentro de casa. Pega mais laço. Tô nem aí. Toma. Ah, Sim, é aqui a Stagiana aqui, ó, que é a única fêmea. Ui, Stagiana, tá doida. Bicha, bicha é brava. Não, não bate nela, sua bosta. É o único macho. Eu não sei como é que fizeram um filho, né? Bora minha filha entra. É a única que tá com tag hein? E é essa daqui é a pô, nossa pô. casa. Mulher, o que é isso aqui? Deixa aí, ah, eu tô construindo. Eu não sabia, velho. Essa aqui é a nossa casa, tá meio torta a porta de entrada. Que a gente fez depois, né? A tá minha tronha. Baú é. aberto sozinho, beleza. O baú não quer fechar. É o. É o Brian. Não, ele tá dando demais, aí né? tá... tá fazendo isso. <risos> Bora cachorra, sobe! Mulher, não fala que ela assim, hein? Tava falando com você! É, eu tô zoando! <risos> Fiadinhas! bebezinha delicadas! É, Tem umas coisas aí, que é tipo... Escadas, essas coisas, não dá Peguei nada não, mulher! Você pegou? Peguei não! Tem uns, tem uns pau aí. Ah, tá. Tenho. Eu tenho uma espada de ferro. Pra que isso foi Espada de ferro? Não, a espada de ferro não é minha não. Também não é minha não. E tem picareta a sua picareta. Seu escudo. A, a sua carne. Sei lá que se é a sua. Isso aqui. Vai um tem lixinho é. também, né? Bem soft. Tá, bem, bem. Cadê? Eu preciso das... Do, do, do, do, dos pau. Ah, das talpas de madeira de pinheiro. Você nem explica. Não, Vai... não liga é madeira de pinheiro. Eu não, não quero. Ui! Lentinho. Ui! Eu peguei. Mulher, Caracaquei. mas não tem. Eu tô gravando aqui. Não tem. Samaria. Ah, os pau. É isso, obrigada Ah, tá Olha, fazendo Paulo. Mas eu falei O Paulo! Ah tá, não sei se você tinha falado Do meu Seu fã entrou Não é meu fã não é meu, é, meu, é meu colega Seu colega entrou então É o grande Asha Nosso administrador do meu servidor ele deve estar perdido ainda. <risos> ai ai. Olha que bonita essa plantação aqui, gente. Né? Aí tem cenoura e trigo. Ih, tá faltando umas ali, hein? Aí eu fechei aqui tudo para o monstro não entrar e a gente poder cultivar gostoso de noite. Sem problema algum. É, que estranho, eu tô vendo os, os barulhos estranhos. Agora é o Brian. Não, é tipo anaconda. Ah, então é a minha mulher. Quem? É eu hein? Hum. Eu hum. tenho cobra agora. Hein? Agora você faz de besta. Você faz, faço mesmo, faço mesmo. Na hora Irã, de mamar. Oi, oi, oi! Ah tá. Entendi. Eu tô sem fone, você. De... <risos> Desculpa, meu Deus, minha sogra tá aí? Não. Ah, tá. Que sogra? ela é Aqui é o tá nosso celeiro. Meu Deus, ele morreu. <risos> Vai ajudar ele, fala no chat aí com ele, que eu não pode falar no chat. Ele saiu! Ele saiu! Ai, oh, meu Deus! O saiu. Mas mulher, ele entra todo dia. Ninguém ajuda ele. Então estava, Deixa eu quando. Vai eu falar com ele. Nossa mulher tá sangrando muito, meu Deus. Um buraquinho desse. E aqui, é o quintal Com essa piscina, e isso é grande lagoa aqui para tartaruga. Sartaruga é tudo nossa eu vou colocar muro para fechar, entendeu? Uhum. Olha elas aqui Ai, mulher, já volto Tá bom Beijo Aí eu fiz uma ponte mas só que... E a fé tá melhorando ela. Vai chamar ela de fé, tá, gente? Não sei se dá pra escutar a voz dela. Conheço ela há cinco meses. Eu tô falando aqui com... Ah, chegar. Eu fico entrando e saindo, meu Deus. Que resolva. Vou me apedar aí vou colocar ele na cal. Ah, ela nem tá aqui. Eu vou gravar até as 9 horas, eu tô nem aí, o vídeo ficar grande. É só para Como é que a gente as pessoas na CAL, gente? Ah tá Vou pegar a aqui. Vou colocar. Eu também jogo Look Block. Eu tô usando o Bad Rock, é aquele que eu ensinei, tá, gente? Eu não me atende esse povo. Vou colocar. Luz aqui, porque senão vai encher de bicho. Deixa eu ver. Vocês vão entrar. Estou sozinho na cal. Ele me ligou e não me atende, gente. Tem que esperar a fé pra dormir, mas... Ou, oh, fé ou não? A fé. Nossa, que legal. Eu vou ficar em cima da piscina. Olha, já tá precisando pegar mais madeira, gente. Isso aqui eu tô fazendo uma passalera. Pra gente não ter dificuldade em subir pro telhado, entendeu? Aí aqui... Vou parar aqui. Colocar mais, só mais uma. E vou virar. Vou colocar mais uma, né? Acabou, gente. Deixa eu Chamar ele pra cá aqui. E esse mundo que é, eu criei para jogar com ele, né? Que eles são mais próximos. Que é o a fé. Cama rosa. O acho que tá perdido. <risos> Cabeçudo. O eu, né? Cama vermelha. E o star. Cama roxa. Eu já, a gente já fez um bocado de coisa, a gente tem sete dias nesse mundo, então... dá pra fazer bastante coisa, e a gente precisa ir pro Nether... Procurar Inters é, Netherite... Pra ficar forte, pra matar o dragão, né? E, em caso... Faltando, acho que um, cinco dias, a gente zera. Aí vai acabar meu Hells, vai acabar meu mundo... Não sei se fica salvo, provavelmente não. Incrível aí entrou. Uhul. Olha como eu tô de boa no meio da neve, hum, que delícia, perdido no meio do nada, só com 14 bolas de neve morrendo de fome. Caraca, você se perdeu mesmo, hein? Falei que eu me perdi. Peraí que a fé tá off aí não dá pra dormir. Eu você tá? Em... eu fui em São Paulo, eu fui parar no meio do nada. Você tá onde? A Tô posição. no posição. Da... Ah, menos 811, 64, 258. Menos 800? Hello. Vamos lá. 811, 62, 257. Ai, não, sai daqui, tem três dos potens me matar, ah tá hoje como é que eu vi muitos luzes por lá sem me tornar dentro da casa gente eu vou buscar eu vou passar tá a gente eu vou te buscar acho vai dormir de dia bora quero não vou sobrevivendo com areia é só isso que eu tenho mesmo areia Você consegue dormir aí para passar mais rápido sim Não, não posso. Tem monstros aqui pertinho de mim. Literalmente, não vou suporar aqui. Me aguardando pra me atacar. Ficou fácil. Vou polar não era passivo? Ai, ai. Depende, se ele estiver com um filhote. Mas eu acidentalmente eu bati nele. Acidentalmente? Acidentalmente, beleza. meu tá fugido urso polar. Eu sei que ele tá em cima de mim. Mas custa alguma coisa tentar? Ah. Custa sim, custa sim, eu vou morrer. Nossa, pra que esse tanto de urso polar? Amigo, você tá. Calma, que moleque, assim, moleque, tem três ursos polar. Dois esqueletos tentando te cancelar no CPF. Eu tô quase a indo Mar... de Americanas. Maria. Vai lá, a mulher só é ele. eu a tô aqui. indo. Qual é a posição mesmo? Pelo amor de Deus, <risos> eu passo no chat. Bebezinha delicada, a que acabaram de nascer. <risos> Ah não, mano, olha só que jogo bugado, os caras conseguem me acertar! No iglu! No iglu! No iglu! O que, que é nômade, <risos> O que é nômade, gente? Para, Fê! Menos Menos Ai, sessenta e quatro não é sessenta e quatro, é sessenta e sete, tá? Meu Deus. Ah não, agora é sessenta e quatro. Bebezinha delicates. Terminei de ler o livro de cowboy Vem cá, você mandou Tá aí no chat ah, Ainda não apareceu pra mim, que ódio Caralho Nossa, que internet lixo É triste, né? Pode me dizer Já apareceu no chat? Não então eu vou mandar aqui no chat do discord Que eu não vou ficar esperando não, tá? Ui, três raposinhos, um filhote Mata Não Ai, tão fofo Mata Pena que não dá pra levar É Ué, é só você pegar uma corda ela pulam demais Tá nervando Aqui tá chovendo? Aqui tá chovendo e nevando. Também tá chovendo e nevando. Se você encontrar uma vila de madeira, né? Quer dizer, uma vila de neve, eu tô bem nela. E eu tô numa casa de madeira, só pra você saber, eu não tô em nenhum ah? seguro. Ah, você tá num grupo. Não nada no chat, tá? menos oitocentos 800... hum balacobaco Olha, você sabe que, né, como é que faz o emote né não, não sei mano, o, o cara que... tá em lugar positivo de ver ele, ele vim Isso pra não... gente ele se afastou mais beleza, então eu vou no lugar negativo tá feliz agora? não, fica aí parado senão você vai ser Olha, Tá negativo na primeira vez. Eu fui. Ah, não, ah não, ah não. não esse é um nômade aqui dentro. Não pode, nômade. Olha só, ele me derrubou um da caralho. O silêncio e o ciso da fé. então silêncio. Eu tô concentrada. Fazendo o que, mulher? Eu tô pegando madeira, ele morreu de novo. Ainda é de dia ou já é de noite? Acabei de dormir. É de, não, tá de dia. dia. Só você apertar esse... Ah, não. Só funciona no Minecraft ah, Java. Tá Eu ainda não me acostumei. Tem que é um lar, é Ui. É, meu pai aqui que tá assistindo jornal. É o o jornal da Reca. É assim. Mentira! Faz é o assim. jornal do Globo. Vou botar meu fone. Nesse ponto, os bandidos fizeram uma barreira diferente. Abriram uma bala e já chegou na coordenada positiva? Não, meu filho, você quer é o quê? Você acha que eu sou. Um avião? Sim, eu acho que você é um avião. Eu vou demorar. Eu sou uma... Eu sou uma ma... Eu sou uma cafeteira que faz café expresso. A Glória. fala eu vou ficar aqui no teto Aí ninguém me aí Nenhum desses ursos pular safado Não consegue me matar Meu Deus Esses urso tão bravo, hein Eles Também ainda... ele bateu Mas eu bati sem querer Eu achei que era bicho <risos> Eles estão ali, aqui embaixo de mim. Eu tô me sentindo afroso. Let it go! Let it go! Gente, um Ah, não! É Jesus, <risos> olha o que eu tô, meu Deus! Eu não sei o que eu tô fazendo! Me ajuda! Eu tô na floresta da. Outra floresta com neve. é, Maria? Ui, e agora? <risos> Já fiz três lobos pelo caminho. É bom girar, girar. Você se perdeu mesmo, Janine? Eu, eu? Ele não, eu que me perdi. Acho que eu tô, eu acho, tô num lugar aberto agora. Se eu encontrar tá, aí, Groa. Você quer que eu. Vai, você quer que eu te procure? Meu Deus. Se você não tá nem achando a casa, tava num lugar fácil. Tá, uai. Você já tá no positivo ou nega... Você tá em positivo ou negativo? Aí tô no zero. Então, olha, 253, hein? Olha só que legal. Que <risos> eu vou. Que Ai, se os polatas de boa comigo, mentira, não tá não, não tá não, não tá não, não tá não, não tá não. não, tá não. Ui, tá acabando minha comida. Caraca, gente, só foi. Só foi uma batidinha de nada, não foi quase nada não. Era só cinco minutinhos sem perder amizade, cara. Lá vem, a garçonete! Meu pai! <risos> Saudades da infância que eu não tive. Hein? Tá, cheguei, cheguei 200 no... em primeiro, né? Está em qual mesmo? Isso mais no 257. Aí você vai, aí você tem 816, tá? é rua. Meu Deus, nisso tudo até acha uma caverna. foi culpa minha, não. Foi ele que mudou a cama de lugar, eu não sabia. Pois é, o está aquele safado. Não, fui eu que mudei. Aham, uh -huh. mulher cheia de amante. Fácil. Mas. Picareta. Ah, não. Eu só preciso saber como desse daqui. Não tem como. É bom girar, girar. Ui, ui, ui. Um o negócio de emoção. Não sei o que, tá? só mete. Me fala só coordenado. É, tô no, aí num bagulho muito louco, hein. Tô numa montanha Você aqui. Você vai falar? Não, não quero. Olha ele batendo no você, Vai lá meu pai Não, tô batendo uma vaca Ai, desculpa Caramba. <risos> Olha, só um gato Pesado. Deixa eu matar. Não Ele quer bater Deus em tudo, um ele é agressivo não, eu tô tentando fazer o, gar... o gato ficar preso na cerca. É, eu é. vai, vai pra cerca, seu gato seu gato safado. Mano, o menino foi... Não! Lá não vai subir a montanha, não, gato. Ui, uma ravina! Quase que eu não, calho, não, gente. Não, gato, calma. Calma, calma, gato, calma. Isso, vai pra cerca, vai pra cerca. Não, não foge. Tô pertinho aí, meu filho. O ainda tá com ódio no coração de mim. E Janice, você só voltar? Então, mulher. Aí. Ai. Ai, eu não tenho peixe. Bora logo! Ai! Tem quatro! Olha o tanto outros. de glu! Bora levar a cama se a gente for quatro. morrendo. A gente volta. Quatro? Oh, desculpa! Acabou minha comida. O estar ainda tá com uma raiva de mim. Não sei. Tenho certeza, ele quer ele matar tá, o meu gato. Ele não tá nem mas jogando Deus mais que... com a gente. Sai daí, village da cama. Sai. É, é mas, ele, mas ele tá. Ele queria muito matar o meu gato. Ele queria te matar, matar seu gato. Bora, meu filho. Sim, é, só que aí, Ui! É porque eu matei. É que... Oh, oh, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. Vamos cavar um buraco? A gente tá com cama, bora dormir. Você esconde aí. Ai, ai, eu cair, Eu caí, me ajuda! Me ajuda! Oi? Me ajuda! Coloca a cama! Mas ah, aí eu coloquei! Deixa eu colocar a... dele! Marca o spawn! Não, me morre! Para de, de, de bater, não, bater no meu tô cachorro! Caindo. Tô tentando. Ai, tô com a vida! <risos> Dorme! Dorme mulher! Ai! Ai, ah, não! Ai, tô morrendo! Ai, meus cachorro. Para cachorro! Ele hoje, matou pai, meu cachorro! Eu, vou isso? eu não okay, você. Ai, Hoje! Isso! Um <risos> é você tá! Não esqueci que ninguém pode falar! Gente eu tô com uma vida! Hum, aqui uma carninha para você, você! Olha entra? Olha só, gostoso! Dormi! Ai! Ai! Vai, meu cachorro, mata Beleza. eles! Morreu. Ah, seus Trouxa é, então, Meu Trouxa. Eu tô morrendo. Tá então, é, eu deixa eu te dar aqui uma carne. Sobrou Carinha só um. Atrás Sobrou só um cachorro. E todos morreram? Por que, que você não deixou eles lá, cara? Não, eu fui fazendo eles pelo caminho. Vem, Maria? Então, a, a Pega gente aquela... Vamos, Pega vamos, vamos. Ai, Pega sua cama! Ai, tá deslizando! Ai! Calma, nossa, que isso? <risos> tá que Bora, tem que subir a montanha. Cadê vocês? Cadê vocês? Ó, oh, minha filha, eu não vou falar nada aqui, ó. Oh, pra onde ele foi? Oh. Olha, ele isso. tá lá na casa do. Amor! Volta aqui naquele lugar, aqui naquele lugar que tipo a assim, gente é Você tinha me encontrado, sabe? Aquele negócio aquele mar todo congelado, volta aqui, eu te perdi. Oh meu Deus, eu tô falando, tô falando. Olha não, eu aqui, ô pivete. Chama de pivete não, pelo menos eu tenho uma condição de dinheiro, não, que eu tiver, não tá? Vai, eu tô te não, Vai homem! Eu tô, eu tô onde tava a cama, o menino já se perdeu, velho. Não sei, mulher, eu não sei onde é que você tá não, mulher. Eu eu já é de noite, aí ah, eu vou embora. Ah, então vai embora, aí Você veio aqui pra nada. Na moral. Eu não sei onde é que você tá, eu sou sério. Eu, eu tô embaixo! Ah! Que ódio! Não ah. <risos> falou! <risos> eu tô embaixo, onde tava as camas. Eu só tava zoando com sua cara, calma. Já dá um gritão aqui. <risos> calma, homem, oh, homem, eu tô com fome, me dá comida. Ô, oh, dá me baixo que eu tô com uma vida e eu quebrei a cama. Quebrou a cama, né, Entendi. Olha ele já se perdeu É lerdo Eu não perdi não A lerdo é o... A lerdo é sua mãe Ah, tem uma ravina Sim. no meio Meu Deus, a gente vai ter que circular Olha, só pra... só pra... Nossa, uma galinha, que sorte Realmente Ô mano, eu tô com três... Eu tô com três corações só E eu que tô com a metade de um Não, coração. Mentira, eu tô com 5. Eu tô Ai, com 5, com... mas é que eu tô. Eu tô com fome. Ai. Mano, marque spawn marque spawn. Que se você ficar com fome, você vai morrer. Marque spawn. Ah, tinha um coelho aqui. Tá, ah, mas marque spawn. Ah, ele pegou minha cama. Eu disse que você marcou o spawn. Não, mas eu tô com três de comida ainda. Mesmo assim? Eu também tô com três de comida. Depois a gente Bora vai andando Tem umas bagas aqui, ó. Nessa floresta. Bora sair dessa floresta logo. Ah, ah, ah. Ui, um buraco. Tudo isso por causa Tá conseguindo aí voltar? Olha a mensagem chegou agora. Nossa, que internet lixo a sua. Quer que eu te faça um pico de... 50 reais aí? Você tá passando a necessidade, não tá? Ah, pode fazer, hein. Mentira, não vou, não. Nossa. Você vai ficar pobre pra pender. A não ser grosso. um pouco um pouco não espera que um pouco me dá dá oh, oh, mais um pouquinho eu também eu não eu não eu sei exibir pouco pouco pouco pouco pronto vem aqui aí eu te dou duas carnes Foi. Nossa, agora dá para a gente chegar pelo menos até aqui Olha bagas. Bagas. Brutinha. Hum, que delícia. Ai, ai. Mano. Ai, bufeta. Tá. Que ódio. Você não quis marcar spawn. Foi culpa sua. Pega meu itens, bicha! Que eu olho você fazer esse jogo! Ai, eu tô muito puto! Eu pego você! A gente é amigo, gente amigo, relaxa! Ah, então volta sozinho! Você? É só olhar as condenadas aí, meu filho! Eu não sei! É só... Meu Deus! Esconde aí, fica parado! Ah não, Eu, sei, não, voltar, tá eu aqui, sei voltar, eu sei voltar! Mas ele não agora sabe, eu aí tem, eu tenho que voltar. Ah, agora eu entendi. Tem um zumbi com um agora frango. Na moral. Agora, esse frango era meu. Eu sei pra onde fica a casa. Eu não sei não. Agora Esqueci. eu entendi. Agora eu, é eu saquei. 7, 3, Vai eu pra sei lá. mulher, mas ele, ele, eu tenho que achar ele, porque ele é burro. Ele tem autismo. Então fala pra ele falar de novo. Isso, vai. Continua me xingando. Você vai ver. <risos> <pai>. Espero <Tem> que... <risos> que você morra de doença, tá? Fala de... de... coordenar. Espero que sua mãe também morra. Eu oh. também espero. <risos> Meu Deus. <risos> Meu Deus. Caraca. Você viu, né? As coisas que ele fala ainda pego o leve, mulher, que quem é? Né? Vai saber. Bota é Kid. Hum, delícia o coelho frito. Volta aqui, seu coelho. Eu não sei a coordenada. Qual coordenada a gente parou? Pois eu falo, minha coordenada. Pois eu falo, eu quero comer coelho. Tá, eu vou hum. falar aqui ó, no chat desse, desse grupinho aqui, desse grupo aqui, porque vai demorar um milênio para chegar até você. Hum. É essa última coordenada que a gente parou. Relaxa que eu já peguei todos os seus itens. Tô pegando, aproveitando e pegar uma comida. Vou aproveitar também, né? É fazer uma cabana aqui pra mim. Uma porta Matar ovelha, caso eu precise de comida. Matar essa galinha aqui também. Hum, que delícia! É bom girar, Já vou fazer girar. aproveitar. Isso. Vou aproveitar, já até fazer uma crafting table aqui com um pouquinho da sua madeira, tipo nada demais, só um pouquinho. Ai, tô na Fronze. Eu vou botar aqui Craft Table. Eu vou fazer o que? Uma fornalha com essas aqui que você tem. Comigo não é tá. pra morar aí não. Não, é o que é que eu tô precisando aqui de comida também, né? Oxi, o trem tá ficando escuro. Eu tenho um pouquinho de comida. Tenho luz. Já faz um buraco. Tem uma cama. Oh, você falou, antes, né? Então acho que eu vou fazer um barraquinho de terra, né? O famoso barraco de terra que todo mundo já fez. Nossa, eu fiz três carnes de ovelha assada. Peguei terra aqui já. Aí agora já dá para eu poder fazer. Aqui minha doce e bonita casa. Vai ser a casa mais linda que vocês todos já viram. Eles vão ficar ali boca e aberto. Com a qualidade da casa. Nossa, que bundão desse uso. <risos> Eu já tô em perto... Ai, bicha! Ai, eu tô levando na bunda. Que susto! Pra que isso? Ah, oh! é mais fácil é morrer e voltar lá no spawn do começo. Vai dar pra ir até aí, não. Eu tô com fome, eu tô morrendo. Se Minecraft não ajuda. Olha, depois você vai aqui de novo, ai Ai, ai, eu tô morrendo Ai, bicha Ai, ai, ai, ai, ai, ai. <risos> A Fernanda tá ai, escutando ai, isso Ai, ai, ai Ai, <risos> <Que> <risos> <essa>? ai, <risos> <essa>? ai Ai, ai, ai Fuck, fuck, fuck, Ai, pussy. Pussy chai, pussy tree, pussy fresh. I'm hard get you. Ai, <risos> <não, não>. <s�ar> eu tô chegando aí, homem. Ah, não. Foi... Eu tô no buraco, eu tô no buraco. Ai, meu Deus. Vai, Lacraia, vai, Lacraia. Vai, Lacraia, tá vai, Lacraia. Vai, lá, Clara! vai, lá, Clara! Ai, eu tô no buraco. Eu tô no buraco aqui. Ai, meu lobo, Bata meu lobo. Que ódio. Eu tô muito puto. Eu tô no buraco, me ajuda. Aranha, você não me viu. Aranha. Ai, meu Deus. Cadê você, mãe? vou morrer, liga. meu filho. Morre aí e a gente volta lá. Vamos do spawn. Ai, ah, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, né? Eu não vou voltar ah, mais aqui, não. Você se vira agora. Ou morre aí pra gente voltar do spawn lá. Eu dei. Pronto, aí, morri. Tá feliz? O que, que é Nômade, gente? Vou morrer também. Vai, me mata. Vai, aranha. Vai, em PVPzinho, ah, vai. Vai. Ai! Ah! Você sabe, né? Que você vai. Te... Ah, cadê você? Eu nasci aqui nesse palmo, no, no topo de uma árvore. Eu também, ó, eu aqui embaixo. Pula aí. Ai, nossa, você é aqui, um Ana. Zombie! Bate! Bate! <risos> o que que, foi que a Fernanda tá falando, meu Deus? Bate nele. Ele não morre, tá vendo? Isso é Minecraft. Tem um que Tem 200 de vida. Ô ódio. É Qual tá, é a para coordenada mesmo, mulher? Fala ah. mais baixo, boca de JBL. Vem aqui, ô oh, Shibio. <risos> <risos> Meu Eu Deus, não a referência. Aqui, Isso bora, bora. Tá atrás de mim, né? Ó, oh, ele tá lá no. Lá atrás, não ó. Não tô vendo você aqui ainda. Hoje eu comi açaí, olha só que felicidade. Ai, que delícia. É. Açaí com leite condensado e leite fino. Hum, adoro. Com calda de morango. Hum. Depois disso eu comi um churros. Hum. Com recheio de chocolate. Ai, meu Deus Daqui bem. a pouco eu vou fazer um omelete para comer. Hum. Ai. nem vou tomar dano pra quando eu for cair nem tomei dano ha <risos> pobre Olha, eu tô te vendo tá eu tô te vendo é ainda bom tá para ver seu nome ainda tá andando pra ver seu nome pena que eu sou milk <risos> então tô vendo só um negócio e aí é nossa vez que demora pra chegar ai que susto é <risos> Nossa ah, o carro tá Nossa, hum. você leva isso muito rápido Ai. Explodiu bem aqui no piquito Vem <risos> no piquito Olha, vocês estão vindo Porque pelo amor de Deus, isso demora aí Ai, tá indo, Olha, mulher. Não é, você que... não é você que. Não é você que. Ai, eu caí no foi buraco! São Paulo e foi parar em Guarapari, tá? Ai, Ai meu nossa, Deus, Deus, do Deus, Deus do céu! <risos> nossa, mano, a gente encontrei um esqueleto. Vamos, gente. agora a gente vai chegar. Vem, vem, vem! Ui! Nossa, quebra, quebra! Nossa, é. Quebra! Ai! Gente. Ai quebra! Ai. Ai, eu olhei Ai. pro Ender, foda-se também. Eu não olhei não. <risos> eu vou morrer. Ai! Olha zumbi Ai! Ai! O zumbi acertando em mim! Ai! Oh! Ah, Ai, aqui, o é por aqui, é por aqui! Por favor, vamos logo! Eu tô ficando com fome, eu já tô com fome, você também tá.. Ai! Ai! Ai! Ai! Fui. Que isso, gente? Ai, ai, calma, mano. Tem uma casa ali. Luz. Ai, a gente chegou na vila. A gente chegou na vila, entra. Eu tô entrando, calma. Eu tô entrando. Ah. Fecha a porta da ah. cara, trouxa! Não. Mano, eu tô morrendo aqui. É. Mano, mano, a gente. Um Enderman ali. Eu olhei no carro A gente tem esperava e... amanhã Vou sentar aqui, homem. Não dá pra sentar. Inferno! <risos> A gente tá na vila, Fé. Eu sei, eu tô indo já. Hum, ah, então traz um pouquinho de carne também, tá? Faz Olha um que pedão! Eu não tô vendo nem o nome! Hum, ai, que delícia! É, Deixa mulher, você passar. tá em que vila? A gente passou por cinco vilas já. Na vila quebrada, onde tá despedaçada. 849. Me fala a coordenada aí, fazendo favor, Febraim, só pra poder postar no chat. Eu já sei onde a gente tá já. Ah, então fala a coordenada, hum. só poder ser mais exato. Menos 400, o final. Nossa, ainda não. tá longe. Não, mulher, tá pertinho. Tá longe, -849, 70, menos oitocentos e quarenta e nove setenta, menos e não minha chota. O programa, mulher, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem Deixa eu te falar uma curiosidade super legal. Você sabia que dá pra você ver a idade da madeira com quantas voltinhas ela tem por dentro? Tipo, olha só ah, pra esse monte de madeira. Não tem esse monte de circo? Essa, Isso daqui, essa madeira tem um, dois, três. Essa madeira aqui tem três anos de idade. Arrasou! Né? Já amanheceu, tá amanhecendo. Glória, glória, glória. Você tá aonde? Menos. Ali, você cento, ali, né? moleque. A gente tá te vendo. Eu não tô te vendo? Eu tô vendo. É. Ninguém Ai, manda você, miope. O pior pode sair? Bora, bora, bora. Tô... Ai, não! Não! Ai, moleque! Ai, deixa eu ataque! ferro do ah! diabo! Meu Deus <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> pra que brigar, mano? Pra que brigar, pra que é. gritar, mano? Que louco. Que... Que... Que... Que... Que... Que... Que... Que... Eu levei, que... Que... Que... Ai, que... que... Ai que... você meu... Cai no buraco. Que... Inferno. Para de gritar. gritar <risos> Café Eu Eu vou parar enquanto eu chego em casa. Eu vou matar esse fico. Eu vou tirar a Calma. Leva aqui. ele para vila mulher ou pra casa. Tô. Hum, um dele, Você Achou meu bicho assado. privado. Tem mais aqui, tem mais embaixo. Aonde? Ah onde? Aí, Laura. Que a Janinha consegue sozinho eu acho. Se não busco ele. E eu tô, eu tô hum. na vi, naquela vila lá, mulher. Primeira. Nossa, <coughs> acho que é outra. Tem um village aqui. É ah, o tem becar. um gatinho. <risos> Pega na PK. Tá cheio de village. Nossa, é muito quinta série. <risos> Para! Ó, oh, tem <risos> é, vem, tem Nether e tem baú do, do. sei lá. Tem baú do.. do Cabronca aí, moleque. Do. Ah, Do já gab... tá vazio. Do cabrão que quebrou minha coluna aí. Ah, eu gostei agora. dessa vila, depois eu vou visitar, hein. Já que tá cheio de village. Mulher, voltei a escutar o livro Rodrigo, eu tava com saudade. Vale Aí eu escutava todo dia. Eu prefiro o, o, Marco, o Michael Jackson. Verdade, verdade. Hum? Ai mole, tô lento. Também, né? Não come. Então, claro, não vi você! Ah, yeah. que porra Oi. É aquela ali, mano. Que porcaria é aquela... É a Três. casa. O que fez? Três. Três. Três. Vai lá, Três. Mas tu na cama. Mentira, ficou muito lindo. Uau. Nossa, ficou parecendo um pedaço de pizza no teto. Um pedaço de pizza, um pedaço pizza de chocolate. Uau. <coughs> Aê, meu gato. E aí, Janinha, tá conseguindo aí? Ai, moleque. Hum, fala. Olha, primeiramente, cabeçudo eu não sou não. Verdade. Eu vou mudar, aqui é minha placa, cê louco. E viva a cabeça de baixo! Eita <risos> <risos> <risos> Ih, tá cheio de Inter aqui, ó. Que morreu aqui? Vai eu ou não? Mulher, eu tô perdido. É <risos> que eu vou ficar então. Vai as coordenadas. Não, mulher, eu tô conseguindo. É que eu tô não lento, problema, aí, não Eu não tô conseguindo. Nada. Ah, agora gosto não é nada. Eu tô em menos quinhentos... vírgula sessenta e quatro. Ah, um coelhinho. Ah, tá pertinho. Ai, minha... Parece que eu caio, Jesus. Ai, tem ferro aqui. Oh, ouro. Ouro não, carvão. Xoburra. burra. Jackson. Meu Deus, eu já anoitecendo. Tá anoitecendo tá tá nada. Fiz o favor de mudar o nome da. Ah, o nome das, O nome da plaquinha da sua cama, tá? <risos> então tá, né? Começou, palhaçada. Foi muito vi. Só verdade que eu conto, hein? Ai! Que, que, que, que porcaria é essa aqui que tá fazendo no meio do teto? Nem eu sei. E por que ele trem tá cheio de alguma piscina? É precisar usar Charlotte. Ele falou. Ah, então tá Cala a boca, triste. meu filho. Você não faz nada nessa casa. Não, eu tô Eu vou matar esses loucos. Vai ser expulso de 49 não, países. Eu vou ser mesmo. Vai, mulher. Cadê tu, mulher? Mulher, é que eu tô Pegar lendo né? Ah, então, o aqui. Pegar Fala aqui, as coisas, não, arma, não. né? Ai, eu tô em menos 600. Já andou um pouquinho. Ah, pelo amor de Deus. Será aqui. que meu cavalo ainda tá aqui? Acho seu cachorro. Ah, não, seu cachorro não. Ai, meu cavalo ainda tá vivo. Oh, ah, não. Deixa eu ver. Meu cavalinho ainda tá vivo. Ai, achei não, nossa tá... ponte. Finalmente, é quê, eu vou poder montar. Achei vida. nossa ponte. Vale, tá no menos 600, não sei da onde. Hello. Uhul! Uhul. que fofo. Cheguei nessa caceta. Meu cavalo ainda tá vivo. Alegria. <risos> Ai, quase morri. Razou, razão Ai, finalmente entrar? eu cheguei, gente. Eu tô muito feliz. Eu tô sem XP, mas eu tô muito feliz de estar aqui. É que é muito, né? Calma! Que? Oi, foi matando que isso? Que isso? Que isso? <risos> <risos> Maria, eu ouvindo, cara, grito, não? Ainda tem meu cavalo, Ai, gente. eu sou Eu que eu fiquei nervoso, agora eu parei, tá gente? Não vou gritar mais não. Uhum. Quem é esse Garibaldo, hein? Minha tia. Não, sério, não tô perguntando de quem que é esse Ah! Me disse que você marcou esse pau. Vem, <risos> <Marcou? risos> eu, eu, eu fiz o favor de você mudar o nome da sua cama, Brian. Olha aí. Arrasou. Arrasei mesmo, que tipo assim, eu só coloquei a verdade mesmo. Que isso? Oi Fé, tá, tá aí? Tá bem? Okay? Tá tudo bem? Tá, vou okay. okay. Ah, tá. Hum, nossa, como é legal nadar numa piscina de achar o.